O MPLA vai ter uma grande surpresa. Pela negativa. Já. E já não era sem tempo. Porque eu, como mais velho, sem papas na língua, estou farto.